É, meus amigos, apesar da campanha de Mortal Kombat 11 aí da história, né, ter os seus prós e contras, tem algumas coisas que a Netherrealm fez nesse negócio aqui, cara, que não tem como deixar... Passar batido Algumas gafes Alguns erros de continuidade aqui dessa história Que eu tenho certeza que vocês vão sorrir pra caramba Quando verem aqui Mas de decepção mesmo, entendeu? Vocês vão achar engraçado pra caramba Mas vão pensar não acredito que a Netherrealm fez isso Saudações deles, eu sou Caio Nobre E vamos lá para um vídeo de gafes De erros de continuidade Da campanha aí de Mortal Kombat 11 E também do Aftermath, entendeu? A gente vai juntar as duas coisas aí Então se você já tá curioso pra poder ver o que que tá rolando, rapaz Já deixa o seu likezinho Se inscreve no canal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 e leve pra casa na compra de um Mais um energético Pra você aproveitar aí por bastante tempo E dar aquele pump gostoso aí Nos seus gameplays Então acessa aqui embaixo Link no primeiro comentário fixado E garanta já o seu Então simbora, meus amigos Começando aqui Eu separei alguns erros Algumas gafes que a Netherrealm cometeu Na história do Mortal Kombat 11 E eu vou começar com o um primeiro Que é bem no inicinho da campanha do Mortal Kombat 11 mesmo Não é do Aftermath, entendeu? E eu vou trocar a minha tela aqui eu vou fazer um pouco diferente Eu vou deixar esse erro em pontos específicos E a gente vai vendo junto aqui no vídeo Vamos lá, ó Primeiro, nós estamos aqui com aquela cena fatídica Onde a nossa querida Sônia falece, né? E nesse momento aqui, vocês estão vendo o Liu Kang parado Ele acabou de dar um sacode lá na Jack, entendeu? Deu um chega pra lá na garota E ele se ligou que tem algumas forças da Special Forces no andar de baixo E que vão começar a subir as escadas Inclusive a Sônia tá no andar de baixo também, entendeu? Liu Kang tá aí com seu sorriso pimpão Vai lá para poder impedir a galera de subir as escadas, para ali na ponta, só que... Mano, olha isso daqui, cara. Os caboclos estão armados até os dentes, eles miram no Liu Kang e... Fica só por isso mesmo, ó. eles tiveram o tempo inteiro, cara, eles tiveram alguns bons segundos aí Até o Liu Kang fazer a sua pose, mandar seu foguinho ali pra poder fuzilar o nosso querido guerreiro Shaolin aí Mas eles não fizeram, cara, por que eles hesitaram, entendeu? Será que eles viram o Liu Kang e falaram assim, meu Deus do céu, esse cara tá muito perigoso Essa aparência dele tá me deixando com calafrios, eu não vou atirar nele não Porque, mano, realmente isso daqui... É uma coisa que não dá pra entender, e eu acho que foi uma gafe sim, porque dava tempo deles terem atirado no Liu Kang até ele tacar o fogo dele naquelas pedras, entendeu? Então, isso daqui eu considero uma gafe muito grande, e eu garanto pra vocês que se fosse a Sonya, ela teria atirado ali sem pensar duas vezes, mano. Eu fiquei imaginando os caras parando ali com a arma, mirando no Liu Kang e falando ''Freeze!'' Tipo assim, como se ele tivesse que se render, senão eles atiravam, entendeu? Poxa cara, vocês estão em Netherrealm, vocês não tem que pensar duas vezes não, tem que atirar, mano. Atira primeiro, pergunta depois nos demônios, entendeu? Então eu considero esse momento aqui cara uma gafe muito zoada dos caras do Netherrealm na moral, entendeu? Agora o próximo ponto que eu preciso comentar aqui com vocês meus amigos que eu acho uma gafe sem tamanho também com relação à morte do nosso querido escorpetinha, porque a Divora ela mata o nosso querido Quentinho aí depois de envenená-lo ali com os seus overpositors, né? Mas tem um momento aqui, deixa eu até trocar minha tela novamente, em que a Divorinha Está lutando ali contra o Kotal Khan. E se vocês repararem bem nesta cena, se liguem. Ela saca o seu ovipositor, quando ela tá ali encarando o Kotal. E ele dá uma porrada no cara aqui, olha lá. Ó. Opa, desviou. Opa, desviou de novo. Opa, desviou, desviou. Vamos lá, desviou mais um chiquinho. Pô. Tomou. Ele tomou uma porrada do ovipository da Dvorah e a gente não vê a Kotal morrendo envenenado. E aí eu sei que vocês podem muito bem chegar e falar tipo pô, não, mas no caso do Scorpion ali ela injetou o veneno no personagem com seus ovipositors Nesse momento aqui, enfrentando o Kotal ela simplesmente deu uma porrada e não injetou veneno nenhum. Mas aí eu pergunto, ué, por quê? A intenção dela aqui é não era matar o Kotal também. Então por que que ela já, nessa porrada que ela deu ali com o ovipositor dela, não injetou veneno no caboclo ali? pra depois pegar ele e dar aquela vomitadinha que ela começa a dar ali no cara, ó, antes da Jade interrompê-los ali e lutar contra a Dvorinha, entendeu? Ela poderia ter feito isso sim, sabe? Envenenado o Kotal ali, já deixado ele pra morrer, seria um cara a menos poder encher a paciência da crônica no final das contas, mas não, eles quiseram colocar aí o nosso querido Quentinho morrendo porque sim. E querem ver um outro ponto zoado nessa morte do Scorpion aí? Sim, eu separei aqui pra vocês, ó, vamos voltar aqui pra campanha do Mortal Kombat 11, Vejam que o Scorpion Hans Hasashi tá conversando com o Scorpion do passado aqui, entendeu? Falando sobre as coisas, que a vingança ficou de lado, os Jardins Ardentes estão de volta e tudo mais. E vocês lembram que quando a Devor estava lutando contra o Kotal, ele tava lá desviando e tudo mais e tal, e ela deu um ataque rápido e conseguiu atingi-lo no ombro com seu ovipositor. Mas, neste momento aqui, nosso querido Escorpetinha, olha só, mano. O Scorpion do passado ainda olha, ó, assustado. Quando ele vê os negócios subindo, ó. E aí, o Hanzo Hasashi, ele olha pra Divora, espera. 30 mil anos pra depois tomar a porrada. Por que que esse Scorpion aqui, o Hanzo Rasashi, depois dele ter visto esse inseto feio na frente dele, rapaz, não deu um teleporte, não mandou um fogo, não fez qualquer coisa, porque, caramba, se eu virasse de costas ali, igual ele virou, e visse esse bicho feio na minha frente, meu filho, ia ser um pulo que ia dar pra trás que eu vou falar pra você. Ia faltar um Baikon poder tentar atacar na menina, mas não aconteceu, né? O roteiro da campanha do Mortal Kombat 11 diz que Scorpion Hanzo Rasashi tinha que morrer pras mãos da Divora mesmo dessa forma ridícula, porque no Kotal Khan ali, ela atacou de forma Rápida e não injetou veneno. Aqui no Scorpion, ela demorou 30 anos, o Scorpion demorou 30 anos para poder perceber que ele ia ser atacado, ela atacou e depois ele injetou veneno. Aí complica, né, E mais uma gafe que eu preciso mostrar aqui para vocês, galera, na campanha do Mortal Kombat 11: quando o Scorpion Hanzo Hasashi morre, o Scorpion do passado vai lá para os Jardins Ardentes se apresentar para a galera e falar que ele está lá para ajudar, que ele quer se redimir. E aí, o nosso querido Kuai Liang encontra ele primeiro, eles lutam, o Scorpion vence e Logo depois vem o Raiden com Liu Kang. Deixa eu até trocar minha tela aqui, ó. Como vocês podem ver, Scorpetinha acabou de vencer o Sub-Zero. Toma um raio do Raiden aí. Cai no chão. E aí, ó, quando eles trocarem a câmera, vocês podem ver aqui no chão: Sub-Zero caído logo atrás do Raiden. Entendeu? Com o Liu Kang em pé aqui e tudo mais. Se a gente for passar um pouquinho mais pra frente aqui nessa mesma cena, ó, Sub-Zero já não está mais logo atrás do Raiden, ele já sumiu. E se a gente continuar um pouquinho mais aqui, ó, reparem que o Sub-Zero do nada... <risos> Sumiu aqui da cena, cara. Ou ele levantou e saiu correndo, magoado porque ele apanhou do Scorpion. Ou então foi uma gafa da NetherRealm mesmo, porque ele deveria estar desacordado aqui. E mesmo que ele acordasse, pessoal, poxa, ele ia sair fora mesmo ali e deixar o Liu Kang e o Raiden de frente com esse Scorpion aí, que eles estão desconfiados ser um cara que está do lado da crônica, eu acho que o Sub-Zero não faria um negócio desse não, entendeu? Então poxa Netherrealm, mais uma gafezinha aí, né, meus amigos. Vamos lá, porque o negócio está complicado. E a próxima gafe aqui, cara, o próximo erro de continuidade que eu tenho que comentar com vocês, meus amigos, é no Mortal Kombat Aftermath ali, durante a campanha, quando finalmente Sindel e Shao Kahn Começam aí o seu plano ardiloso ali para poder vencer os bonzinhos E aí eu vou trocar a minha tela para vocês verem aqui ó Estamos naquele momento onde eles estão lá nos barcos e tudo mais E abre um portal aí com os Shokans começando a atacar a galera ali, entendeu? Johnny Cage, Cassie, Sony e tudo mais E a gente pode ver a Sony aqui lutando ferozmente contra os Shokans E dar uma porrada para lá e para cá Nossa Senhora, dá uma virada para lá também dá uma explodida ali no peito do cara e tudo mais Daí Beleza, vocês viram ali que o cara caiu na frente dela e tem um monte de gente aqui em volta lutando também, né? Daí vem o Shao Kahn com sua martelada, a Sindel vai lá e interfere na luta também, jogando a Sônia no chão. Quando vem, olha só... Veio Johnny Cage e Cass Cage correndo Quando eles fazem aí, ó A mudança da câmera pra um plano mais distante Cadê aquela galera que tava aqui lutando? Cadê aquele cara que a Sony acabou de dar uma estourada no peito dele ali E caiu no chão? Pô, Netherrealm, aí se complica a vida de novo, né, cara? Porque eu acho que tinha uma galera brigando ali Só foi o Shao Kahn assim, e a chegar que espantou todo mundo? O pessoal ficou com medo? Até o corpo ali que tava morto Que a Sony acabou de explodir o peito Levantou e saiu correndo de medo também? Ah, acho que não pode, né, mano? Eu acho que foi mais um agarfe né The pessoal o que vocês acham hein? tá difícil e tem mais uma gafe aqui no Mortal Kombat Aftermath pessoal bem na batalha final ali quando o Sung conclui o seu plano né no capítulo Checkmate onde a gente joga com o Shangão aí ele já colocou a sua coroa e tudo mais e ele está lá confrontando a crônica com Shao Kahn e Sindel e aí ele se revela também para esses dois e acaba matando eles deixa eu até trocar minha tela aqui a gente já começar a discutir, entendeu? Chega nesse momento, ele rouba a alma do Shao Kahn e da Sindel a gente lembra muito bem disso e aí ele começa a trocar uma ideia com a crônica Que a gente pode ver aqui, ó Shao Kahn e Sindel caídos Totalmente sem alma, deixa eu ver Minha câmera tá um pouquinho na frente, mas tá dando pra vocês verem aqui, né? Assim, deu caída aqui Shao Kahn também logo aqui, ó, no cantinho Beleza, mas vocês vão ver daqui a pouco esse negócio aqui mudando, ó Tsung começa com seu monólogo, ameaças e tudo mais Que ele vai ser o rei da nova era e tudo Eles têm um embate foderoso aqui, rapaz Onde o Tsung acaba saindo vencedor E aí, quando eles mudam o plano de câmera novamente Mano, deixa eu até tirar minha câmera aqui pra vocês verem, ó Porque ali, da forma como tá aqui, não vai dar pra vocês enxergarem, mas olha só, cadê Sindel e Shao Kahn que estavam caídos ali logo atrás do Shenzong? Vamos lá, vou deixar sem minha câmera ainda, passar um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Olha lá, rapaz, sumiram, evaporaram Cadê os dois personagens que tiveram suas almas absorvidas há pouco tempo aí Pelo nosso querido Xangão É uma coisa que nós ficaremos aí sem resposta também, sem saber Porque os corpos deles ali desapareceram magicamente A gente não faz ideia pra onde foi Mas, mas, nós temos mais uma aqui Pra poder mostrar pra vocês, pessoal De erro de continuidade, de gafe da Netherrealm Que essa daqui, eu acho que foi a pior de todas E vocês vão entender agora o porquê Vocês lembram que o Scorpion Hanzo Hasashi foi morto pela Divora antes do final da campanha do Mortal Kombat 11 aí, né? Pois é, meus amigos. Mas quem disse que ele morreu? É exatamente isso que eu tô falando. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Vou trocar a minha tela aqui, ó. Já tô com um ponto exatamente onde essa cena aí é mostrada. Temos aqui o Raiden que acabou de vencer o Jax, entendeu? E eles estão ali conversando, o Jax estaria arrependido e vejam só... Logo ali atrás do Jack, rapaz, tem um Scorpion ali lutando contra a galera. O Ciborgue dos linquês. E quando ele dá uma viradinha, ó, é possível ver que ele não tá usando máscara, entendeu? Tá borrado pra caramba? Vocês ainda não estão convencidos? Então, pera aí, que nós vamos mostrar aqui com a cena um pouquinho mais nítida. Tá longe ainda, mas ela tá mais nítida e vocês vão conseguir enxergar melhor. Se liguem, eu vou passar um pouquinho mais pra frente aqui. E vejam só ali novamente: Hanzo O enfrentando o Ciborgue dos Linquês, ó, ó, ó. Vejam lá, acabei de pausar num frame. Da hora aqui pra vocês verem ó, Que ele está com as ombreiras de metal Diferente do Scorpion do passado Ele não tem ombreiras de metal É possível ver ali ó, que ele tá sem a máscara dele Ou seja Hanzo Rasashi não morreu Galera Olha lá o rapaz lutando contra esse boss do Link Que coisa doida de, da bexiga, meu irmão Que que é isso, Netherrealm? Né, Você não matou o cara não? Que beleza, eu fico feliz Porque eu sou muito fã de Scorpion Deles não terem matado mais mano. Essa daqui foi uma gafe tão assim, ferrada, velho, que eu não acredito que os caras não se tocaram disso, entendeu, de O cara morreu lá pra devora E aí eles vêm nessa cena final aqui E colocam ele ali, sem máscara e tudo mais Lutando contra os ciborgues dos Linquês Poxa, Netherrealm, né, aí não dá pra defender, né, mano E com isso, pessoal, nós encerramos Aqui as nossas gafes Erros de continuidade aí Da campanha do Mortal Kombat 11 E também do Aftermath Espero que vocês tenham curtido aí, cara, comentem aqui embaixo Se vocês já tinham visto esses problemas Nessas né, gafes na campanha Se vocês gostaram desse tipo de vídeo